Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música Eu Te Vejo em Tudo, tá? Do Ministério Casa Worship, tá? É, esse tutorial foi escolhido por vocês, né? Vocês comentaram numa das minhas postagens, e aí eu olhei lá, analisei, vi que tinha um monte de curtida, tudo mais, um monte de comentário no pedido da menina, e acabei aí então acatando o comentário, tá bom? Então, não esqueçam de comentar, porque eu leio, tá? Como eu já falei, ok? Bom, é, a música, tá? Ela está em lá bemol, ok? É, eu sei que muita gente aí entrou nos sites de cifra, achou uma tonalidade meio esquisita lá, mas é lá bemol, tá bom? Então, assim, a gente vai trabalhar ela na tonalidade original, ok? No arranjo original, tá bom? Antes da gente ir para o vídeo, então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos lá, então? Ah! E a cifra está na descrição, hein? Vamos lá. A introdução, eu vou passar os acordes aqui com calma, tá? É, essa música ela é tocada na região grave do teclado, tá? Então, assim, como vai o piano e pede, né? Tá vendo? Aquele clima, aquela coisa. Maior. Então, assim, ela é uma parada mais pianinho, mais de boa, mais segurando o acorde mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Então, introdução, é, Ré bemol. Depois Lá Bemol Depois Fá Menor Ré Bemol E Lá Bemol Aí agora vem Ré Bemol Mi Bemol Fá Menor Aí vem Ré Bemol Mi Bemol e lá bemol, ok? Agora vamos pegar aqui então a melodia da introdução. Vocês desculpem, eu estar falando assim é porque ainda estou recuperando a, re... a respiração aqui, tá bom? Vamos lá então. O Isaac também né, apareceu na tela as notas, por você dá uma pausa e ver, tá bom? Vamos para introdução. Introdução aqui. Tendo em base que esse é o segundo dó. Do seu teclado de cinco oitavas, tá? O teu teclado de cinco oitavas começa aqui. Você vai fazer aqui, ó. Beleza? Devagar, ó. Beleza? Aí você vai cair no Lá bemol aqui, ó. Tá? Vou fazer mais uma vez, ó. Cai no Lá bemol aqui Agora vai vir para Fá menor Tá, então, ó Tá, de novo, ó Ok, vamos até essa parte? Tá? Vai dar isso aqui. Então, ó, bem devagarzinho. Eu vou fazer aquele esquema de tocar com o um dedo que o pessoal fica me criticando aí na internet, mas que ajuda você iniciante. Vamos lá. Pegou. Vamos fazer devagar agora. Vamos para a segunda parte agora. Ó, aqui tem uma diferença que ao invés de subir, aleluia. Não, vai ser. Aleluia. Tá? Então vai fazer, ó. Entrou aqui. Beleza? presta atenção nisso, tá? Na segunda parte faz. Na segunda parte começa agudo, ó. Aí vai pro grave. Tá? essa parte. Vamos lá? Beleza. Ok. Suave, tá? Se você quiser fazer um pouco mais incrementado, Será que eu acho que não precisa, né? aí Quem já toca mais solto aí já se vira, né? E também eu vou ficar muito tempo nessa introdução. O tutorial vai ficar muito longo. Vamos partir para a música, tá? Então acabou aqui, né? É. Ok. Vai entrar então aqui. Vamos fazer por parte, tá? Fá menor e eu te vejo em... Lá bemol com baixo em dó na formação das nuvens tem você e ré bemol, tá? Aí o tecladista ele faz uma parada assim, ó, que ele, tá, ele tá tocando mais grave, né? Ele não tá tocando nessa região, né? ele tá fazendo aqui, ó. Eu te vejo em tudo na formação das nuvens tem você, tá nessa região. Aí ele faz. Tá Aí cai no, no Fá menor de novo. O su, Seu, sussurro Fá menor. Lá bemol com baixinho, Dó, né? Na brisa que vem do amanhecer E Ré bemol, tá? Não sei muito bem a letra, você já imagina isso, né? Mas tá, vamos lá. Aí agora vai vir a outra parte, que é na dança do mar, tá? Vai ser Ré bemol, na dança dança do mar Sempre região, eu tô tocando aqui, mas é sempre região grave, né? A dança do mar Tá vendo? Ré bemol, Fá menor e Lá bemol, tá? O piano virtual, é, eu coloquei ele para ficar em bemol, só que o perturbado voltou pro sustenido sozinho, tá? Mas os acordes são todos bemores, tá? Então vamos lá. Na dançado mar beleza ré Bemol ó, ré Bemol Fá menor lá Bemol beleza Ouça a sua voz Fá menor ré Bemol lá Bemol Ah tá? não se preocupa porque tem a cifra aí na descrição Fá menor ré Bemol. Lá bemol, aí canta, posso ver, criar, aí vai ser Ré bemol, A vida, Mi bemol, Lá bemol, tá? O que, que eu queria falar de observação? Essa parte da dança do mar aqui, do começo, ela é diferente da segunda parte, tá? Então assim, eu também estranhei, mas é diferente a forma de tocar. Então, eu vou tentar cantar o até essa parte, vamos lá? em tudo na formação das nuvens tem você aí lembra da frase que o tecladista faz beleza, beleza? seu sussurro na brisa que, que vem do novo amanhecer sem cantar nada. segura o ré bemol tá na dança do mar, ouça sua voz ecoar. E ao seu soprar, posso ver criar a vida. Beleza? Aí ele faz um negócio aqui que é. Antes de entrar, tá? Que é si bemol, dó, mi bemol, tá? Beleza até aqui? Vamos dar então continuidade na música. Ela vai voltar, tá? Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Mesma ideia, fá menor. Lá bemol com dó, ré bemol. Aí vem o su seu sussurro. Mesma repetição de acorde na brisa. Na, eu não sei se você canta essa parte. Que vem da manhã. É beleza? Ó, Agora nessa parte da dança do mágico vai vir diferente. Ó, vai ser ré bemol na dança Fá menor, lá bemol. Direto. Entendeu? Então vai ficar. Na dança do mar É ouça sua voz ecoar Sempre Ré bemol, Fá menor, Lá bemol E ao seu soprar Aí vai vir agora o finalzinho do outro jeito, né? Posso ver, criar Ré bemol, Mi bemol Lá bemol, lá bemol com quarta. E lá bemol de novo, tá? Então vai fazer. Posso ver. Criar a vida. Beleza? Até aqui, tá? É suave. Tirando assim, que a música tá em lá bemol. Muita gente vai ter dificuldade. Mas não é impossível tocar em lá bemol. Ainda mais que não tem dedilhado não tem grandes frases, não tem nada. Então assim, se esforça para conseguir pegar no tom original, tá? Toca em cima da música junto. Isso é um exercício para você, tá bom? Vamos dar continuidade. Agora vai vir aquela parte do aleluia, tá? Ré bemol, aleluia. lá bemol. Fá menor. Ré bemol, lá bemol. Ventilado. Ré bemol Mi bemol Fá menor Ré bemol Mi bemol Lá bemol Você deve estar bravo de falar tanto bemol Vamos lá? <coughs> Aleluia Toda a criação A can... Tá, beleza? Aleluia Toda a criação te louva Vocês viram que eu ainda tô sem voz, né? Mas tá, é isso aqui, beleza? Aí agora vai vir a outra parte mais alta lá Que é tudo que eu vejo me faz lembrar você Tá? Então você vai terminar aqui, né? Aleluia Toda a criação Te louva Segurou o Lá bemol A música vai subir E vai no próprio Lá bemol Tudo que eu Muito alto, não tô conseguindo cantar, né? Tudo que eu vejo Me faz lembrar você, beleza? Lá bemol, depois Fá menor Do menor ao Maior Que vergonha Me faz lembrar você é, Ré bemol Tudo que eu sinto O ar que eu respiro Depois vai pra Si bemol menor Só penso em você oh, Aleluia é, Então vou falar os acordes aqui Que eu tô querendo rir Já tô rindo né Lá bemol tá? Fá menor Ré bemol Aí, Si bemol menor Beleza? Aí repete, né? É fácil aqui, gente, né? mais você que vai tocar essa música deve conhecer ela melhor do que eu Beleza? E aí depois vai vir o final, tá? O final vai ter também um, um, uma diferençazinha aqui no final, que é o aleluia. Aí esse final do aleluia aqui, ele vai ser um pouco diferente, tá? Então vai ser assim, ó. Aleluia, toda a criação a cantar. Tá um pouco diferente da outra parte, tá vendo? Aleluia, vamos pegar? Ré bemol, fá menor, lá bemol. Fá menor, ré bemol, lá bemol. Aí agora vai essa o finalzinho vai ser ré bemol, mi bemol, fá menor várias vezes, vai fazer. Aleluia toda a criação. Te louva. Aí repete. Toda a criação. Te louva. Toda a criação. Te louva. Cabe em lá bemol. Lá. Aí depois faz aqui um ré bemol com lá bemol. E aí acaba em lá bemol. Vamos fazer devagarzinho? Vamos lá. Ó. Aleluia. Ré bemol. Fá menor. Lá bemol. Toda a criação. Fá menor. Ré bemol. Lá bemol. Olha as mensagens chegando aí. No meio da gravação. É, grupo de alunos. Ré bemol. Mi bemol. Fá menor. Tá? Aleluia, aleluia, né? Toda a criação. Ré bemol. Mi bemol, Fá menor, repete, toda a criação, Ré bemol, f, é, Mi bemol, Fá menor, e aí pra finalizar vai ser Ré bemol, toda a criação, tá? Mi bemol, Te louva, aí cai no Lá bemol, Fá, e aí do Lá bemol você vai fazer aqui um Ré bemol com baixo em Lá bemol depois vai terminar no lá bemol, tá bom, gente? Vocês desculpa, é porque ainda tô, ainda na, no processo de recuperação, tem hora que dá umas falta de ar, umas tosse. Eu tenho que dar uma parada aqui, E quando eu começo a falar muito eu começo a tossir. Mas eu tô, tô recuperando, tô quase lá, tô quase lá. Logo logo eu tô 100%, tá bom? Então assim, ó, essa música aqui não é difícil, tá? Você só precisa vencer a barreira de tocar em tonalidade bemol, você tem que lutar contra isso, tá? Você que é aluno do curso, hein? Vigie, hein? Tem que tocar em lá bemol, tá bom? Aí depois eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo tocando junto com a música, um outro vídeo, porque nesse não dá, tá? E aí é bom que vai dar para vocês verem certinho, tá bom? Eu gostei dessa ideia, apesar do YouTube me mandar um monte de penalidade quando eu toco em cima de uma música aí, mas eu vou tentar fazer para melhorar um pouco para vocês também, tá bom? Então, assim, é, eu vou, vou gravar um outro vídeo ainda essa semana, né? Tocando também uma outra música que já tem no canal. Eu vou gravar vídeos tocando músicas que tem no canal, porque aí vocês conseguem ver como é que fica a execução, tá bom? E aí depois eu vou ver se eu faço dessa e de outras, tá, gente? É, eu agradeço cada um de vocês aí, né? Que tem orado pela minha recuperação, tá bom? Eu, eu realmente passei alguns momentos ruins aí mas Deus foi fiel na minha vida teve misericórdia da minha vida e eu tô aqui ainda tá bom então agradeço a oração de vocês tá é, e você que quer ser o meu aluno entra aí na descrição tem o link do meu curso tá bom você vai poder estudar comigo vai poder tirar dúvida comigo tem o professor Juliano que trabalha comigo também que atende aluno a gente fica a gente tem a gente é uma equipe né a gente é uma equipe em português fica feio mas é isso nós melhorou agora. Somos uma equipe, né? Eu e o Juliano somos a equipe curso de teclado online. E nós temos horário de atendimento, tá? Eu atendo aluno das 10 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta. Então, se você comprar o meu curso, você vai ter o meu atendimento, WhatsApp, vai poder mandar vídeo, pedir avaliação e tudo mais. Então, não é só vídeo aula. Você vai ter um professor, tá bom? Fica aqui meu convite para você, tá bom? Um abraço a todos vocês. Lembrem, então, cifra na descrição. Deixe seu like. E até o nosso próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Tchau!